Lemonade surgiu três anos atrás, em uma época onde programas de aceleração estavam iniciando no Brasil. Foi o primeiro programa de pré-aceleração no Estado. E desde então, nós já executamos 10 edições do programa, já apoiamos mais de mil empreendedores e foram geradas mais de 300 startups. A minha história com o programa começou desde o início, quando ele nasceu. Né? Acho que foi um amor à primeira vista, pelo propósito, pela causa... É, eu tive a oportunidade de ingressar no programa na edição 5 como uma startup e ali eu acho que só aumentou esse amor que eu tinha. Né? A partir da edição 6 e 7 a gente já começou na operação, na edição 8 eu tive a oportunidade de já iniciar a coordenação e até então a gente está aqui fechando a nossa décima edição, já iniciando mais... Quatro edições próximas aí com o Lemonade Ultra. O Lemonade, ele gera PIB, ele gera emprego, ele gera faturamento, né? E é isso que a gente tem feito nos últimos três anos. A gente se sente, de fato, privilegiado por conseguir construir junto com parceiros um programa que tem gerado tantos resultados para o Estado e para todo o Brasil. Então, o Lemonade é isso, ele causa impacto, ele transforma a vida da gente. E uma vez o Lemonade é para sempre Lemonade. É uma paixão que a gente não sabe como justificar nem explicar, é imensurável.